Olá, se você está assistindo esse vídeo, você está assistindo a reprise, que eu vou dar uma mentoria aqui ao vivo. Então, fica aqui, vai embora não. Floricultura, 20 colaboradores conectando. Olá! Oi, Conrado! Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo! Então, vamos então, lá, vamos. Helena. Você tem uma floricultura, é isso? Isso mesmo. E qual o seu maior desafio? O meu maior desafio hoje, é depois que eu fiz né, a imersão, eu tô no, no, no Legacy também. Legal, estou no eu Legacy, tô implantando... que legal, bacana, então, muito bom. É, eu tô implantando várias coisas, sabe? É. Muitas coisas. E assim, eu vi um, um crescimento exponencial no meu negócio, da noite para o dia. Tá bom, e eu tô muito assustada. Assim, as pessoas, os meus colaboradores, não estão preparados para isso, sabe? O crescimento, não. Tá. Aí, os mais antigos, inclusive, alguns já saíram, sabe? E eu tô assim, meio desesperada, tá bom, por causa disso. Legal, então vamos lá. Você, você multiplicou o teu negócio. Qual o percentual de crescimento? Aí ah, nos últimos seis meses? Claro. Né? Teve mês que 70%, teve mês que 100%. Legal. Você dobrou, na média, você quase dobrou, então. Dobrei e durante. Tá bom. Ok. É, existem. Quando você. Quando de equipe, principalmente de uma, de uma empresa crescendo, é você tem que pegar gente que seja ambiciosa porque ah legal ó a trindade e então trindade falou assim não estavam preparados porque nunca foram é isso aí na verdade eles nunca foram preparados né e é, é, quando você pega quando você pega uma pessoa que não tem ambição eu já falei isso em uma outra mentoria que acho que eu mentorou ontem, ontem o cara me falou o seguinte ah quanto você ganha Ah, R$ reais você quer ganhar mais Ah, não R$ quinhentos tá bom Quer dizer, por que, que esse cara vai querer crescer, trabalhar mais, se 1.500 está bom? Ele não vai querer. Só que aí tem um outro lado também, que é, quando a empresa começa a crescer, o cara que está lá na ponta, fazendo, recebendo pessoas, ele começa a ver que ele está trabalhando mais. Ele fala ah, que, cara, estou trabalhando muito, o meu trabalho dobrou aqui. Só que o meu salário não dobrou. Então ele começa a fazer uma comparação entre a quantidade de salário dele, que é a mesma, e a quantidade de trabalho dele, que é muito maior então sempre que a empresa cresce rápido você tem que reunir a equipe e você tem que ter o que a gente chama de conversa poderosa é todo, todo a cada 15 dias eu tenho uma reunião geral com a minha equipe com todos os colaboradores e a gente está com 68 agora e, e daí é eu sempre faço alinhamento de cultura e o que que é esse alinhamento de cultura é, primeiro, eu falo o que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer e qual a visão. Então, eu falo do ontem, falo do hoje, falo do amanhã e falo do depois de amanhã, que é o futuro. Lá no futuro, a gente vai ser essa empresa aqui cara, a gente vai comprar e vender empresas, que eu já estou começando a fazer isso, a gente vai é, ter uma ferramenta para assinatura, a gente já está contratando uma equipe tecnológica para isso, então eu estou falando, a gente vai fazer isso a gente já está fazendo tal coisa. E a gente falou que ia fazer aquilo, e hoje a gente já está fazendo. E aquilo que a gente falou que ia fazer, a gente já acabou, inclusive, o resultado é esse. Então você sempre mantém a equipe o tempo todo conectada com o que está sendo feito. E daí eles é. se preparam mais para o crescimento. Porque eles Assim eu, fi, ah. eu estou fazendo a reunião uma vez por semana. Legal. Uma reunião rápida. É, porque é até no maior. curso É uma reunião dia... que eu demoro de uma hora e meia a duas horas, tá? A semanal? A quinzenal. É, eu estou fazendo a semanal porque, assim, é, eu fiz o curso do, do Marcelo, né? Sim, do Marcelo legal. De aí ele falou que eu tinha que passar os passos porque isso, isso o aí. que eu tava fazendo errado era assim, eu, eu fiz o oito pês, mas eu fiz o oito pês. ninguém da minha equipe fez 8 oito e não tinha oito pês e não ah, pês. E eu tava sentado assim, você lembra quando eu falei da teoria dos elásticos? lembro é exatamente isso que tá acontecendo deixa eu explicar para todo mundo aqui, o que acontece o oito é uma bomba é uma bomba. Você aplica e a sua empresa cresce, ponto. Acabou, a sua empresa cresce. Só que o que é. acontece é que quando você vai no 8 peixe você chega no dia seguinte, na segunda-feira na sua empresa, querendo mudar o que você fala, cara, isso aqui tá errado, tira isso, isso aqui tá péssimo, vamos mudar aquilo e tal. E fica todo mundo muito, meu, como assim, cara? O que aconteceu com essa menina? E aí você é. vai lá, você impõe, porque você não consegue mais lidar com aquele negócio que tá errado e o negócio começa é a... É só que, olha o que aconteceu, a, a tua equipe já teve o primeiro estresse que foi quando você chegou do oito peixe, que você olhou, viu uma coisa errada e começou a mudar tudo, e aí o negócio ficou organizado e começou a crescer. Aí veio o segundo estresse, que é o próprio crescimento. Se, a tua, se você não alinhar a visão da tua equipe para esse crescimento, a tua equipe começa a pensar isso, cara, eu tô tendo mais trabalho, estou ganhando a mesma coisa, cara, eu já estou estressado, estou cansado, eu, embora, não vale mais a pena. Por quê? Porque a floricultura da esquina me ofereceu 50 reais a mais de salário. Então eu vou pra lá. Não, mas aí o que, que eu fiz, Conrado? É, eu tinha um salário X, entendeu? Que é padrão daqui. Aí eu criei a meta, que eu não tinha meta. Legal. Nos, oito, nos últimos dois meses eu criei meta. Ótimo. E foi uma meta, assim, de 30%, 40% e 70%. Eu fiz três metas. Ah. Prata, bronze, prata e ouro. Legal. Primeiro mês, caíram louco e bateu a ouro. O segundo mês, eles bateram a prata. Aí, como que eles ganham? Tipo assim, a, a comissão deles é 1,5%. Tá Se bater a ouro, é 4% da mesma venda. Ótimo, isso aí. Ótimo. Só que é só dificuldade, que eu tenho várias pessoas que é só serviço. Aí o que, que eu fiz? Eu, a meta com médio do grupo, que é de venda do grupo, eu peguei o segundo e terceiro lugar, fiz uma média e paguei os outros. Tá bom. Então, tipo assim, eles tiveram um, um acréscimo bem legal nisso aí, na, no salário. Só que eu tô achando assim, uns dão sangue, e para vender e estão loucos ou outros meio que estão encostando e aconteceu, que tá aconteceu o seguinte o cara que deu sangue e ganhou porque ele tava lá vendendo e fez uma uma uma comissão maior para ele e tal ele ganhou e falou pô legal eu ganhei só que aí, quando ele vê o outro, que é serviço, que não teve uma mensuração tão clara, e que talvez nem tenha trabalhado direito, ganhar também, mesmo que seja pouco, Sim. esse cara se sente injustiçado. E aí, quando ele se sente injustiçado, ele perde a motivação. Aí, a próxima meta, ele fala o assim, seguinte, cara, por que, que eu vou trabalhar tanto como eu trabalhei no mês passado, se, se eu não fizer nada, eu vou ganhar de qualquer maneira? Porque aquele outro ali ele não trabalhou, e ele ganhou. Porque você não sabe direito quem trabalhou ou não, mas todo mundo não com operação sabe, porque a rádio peão funciona muito bem. Eles sabem quem aqui está passando atestado médico falso, todo mundo sabe, você não sabe, mas eles sabem. E se você não. premia esse cara, mesmo sem saber que ele não está trabalhando direito, você está premiando o erro. E aí o cara que acerta, ele fica se sentindo injustiçado, ou ele desmotiva e para de trabalhar, ou ele vai embora. E aí você perde bons profissionais. Entendi. Legal. Essa é a minha outra dificuldade. Como aplicar essa meta em produtividade já Legal. que eu fico lá com Simples. neles. Simples. Me pega uma dessas pessoas de serviço que você não sabe criar a meta para eles. Por exemplo, é, quem faz os, os buquês e os arranjos da loja que fica só em produtividade. Legal. É, o que que é uma pessoa que faz arranjos de buquês trabalhar bem. O que, que ela tem que fazer para trabalhar bem? Como é que você sabe que ela trabalhou bem? Olha, é, os buquês têm que sair impecáveis. O que, que é impecável? Uh, Quem que fala tipo que é impecável assim, ou não? É, tem que sair de acordo com o catálogo, porque eu, eu criei um catálogo virtual para ficar mais fácil de vender durante a pandemia. Tá então, eu adotei isso para a minha loja. É, aí eu tenho que seguir rigorosamente o catálogo. As flores têm legal. que ser lindas. Então, porque... mas, Como que você sabe que a pessoa seguiu rigorosamente o catálogo ou não? Quem que, quem que avalia isso? Normalmente é a gerente. A gerente, legal. Porque então, na hora de sair para cada entrega, tem, tem uma pessoa que confere, que é ela é os conferentes ou ela. Legal. Então, imagina o seguinte: a gerente ela vai ter um papel agora. Ela vai pegar a pessoa que fez o produto, que fez os laços do produto, ela vai conferir com o catálogo e vai falar, legal, esse produto está conforme. Aí ela ganhou um pontinho. Um produto que não está conforme, ela não ganhou o um ponto. Beleza. Quantos produtos que ela faz por mês, que ela monta por mês? Não, isso no meu ramo é muito esporádico. Por exemplo, eu tenho uma estante então, lá... Então, então faz o seguinte, esquece o do mês. É, você vai botar a seguinte meta. Se de todos os, os laços que ela fez, ela fez 70%, por, menos de 70%, ela não ganha nada. Se ela faz de 70% a 80%, ela ganha a meta 1. De 80% a 90%, a meta 2% de 90 a 100, a meta 3 e, e, e acabou, não <risos> décima 10 de 100. Então, você vai tentar, E, por exemplo, se ela não cumpre o horário de entrega, que é outra é, coisa cara, que eu tenho tá, difícil... Isso de... é um outro critério. Então, você vai pensar o seguinte, o que, que é uma pessoa que está nessa posição e que faz um trabalho bom? Quais são os critérios que ela tem que ter para fazer um trabalho bom? Horário, fazer o, o laço de acordo com o Criatividade, agilidade... E... A velocidade, vai, vamos chamar de velocidade, coisas mensuráveis. É. Então, você vai, bom primeira coisa, você vai ter uma tabela, que é a quantidade de laços que ela fez e quantos laços saíram conforme, segundo a opinião da gerente. Então, isso é uma coisa. Aí, no final do mês, você vai ver o seguinte, bom, vamos lá, quantos laços que você fez? 150. Chutando, 100, vai, 100 vai é ficar redondo. Bom, quantos que saíram Aham. com o, o sim? Legal, isso aqui tá conforme. 82, 18, não deram. Ok, então você entrou na segunda meta, a meta de 80 a 90. Nesse critério aqui, que é um terço da tua meta, você ganhou a segunda meta. Agora vamos ver o segundo critério, que é horário. Quem que mensura horário? Entrega, né? Entrega na hora. Quem que mensura isso? O cliente. Tá, e como que você consegue saber do cliente se a entrega foi feita no horário. Como é que você discorre? Não, isso é, é isso aí, o, o próprio gerente, na hora de sair, eu tenho uma pessoa responsável pelas encomendas, a, o próprio gerente confere para ser entregue ou não. Ó, e se então não é entrega isso. na hora, a reclamação não Legal. Então, o que ele vai fazer é o seguinte. Segundo critério, entrega na hora. Na verdade, saída para entrega, né? Então, essa saída tá. entrega está na hora... Tá. O que, que significa estar na hora? tanto tempo depois do pedido, por exemplo então estar na hora é sair até 4 horas depois do pedido, não sei botar um 12 horas depois do pedido vai, por exemplo, então isso é na hora faz sentido isso? é assim que se conta é isso? não, aqui é tipo assim você compra um buquê 7, 8 horas até 10 tem que estar tá entregue tá entendeu? Tá aqui é cidade do interior né? Tá bom. então é a entrega tá muito rápida ele vai sair daí 9 e 30 da manhã Sei lá, 9 horas da manhã. É. Então, legal. Então, os buquês que estão prontos até as 9 da manhã, legal. E aqueles que não ficaram prontos, X. E aí o que você vai fazer? No final do mês, você vai falar: bom, vamos ver quantos buquês ficaram prontos na hora e quais que ficaram na hora do dia, sei lá. Ah, 85% ficaram prontos no dia. Legal. Então você entrou na segunda meta também desse um terço aqui que é a agilidade. Você vai construindo. O, o indicador e a meta do cara o resultado dele porque daí você não vai ter uma meta só você vai ter três, quatro metas imagina que você tenha três metas a meta de agilidade a meta de conformidade e a meta de a velocidade, sei lá velocidade. você vai dividir a meta em três e cada uma delas vai ter 70, 80% 80, 90, 90, 100 e se tiver alguma meta que o cara consiga superar você vai colocar a meta de 100, a 100 acima de 100%. Então, por exemplo, é. ah, ele faz, ele tem que fazer 100 buquês por dia. Legal. Se ele fizer de 80 a 90, 70 a 80, 80 a 90, a meta E se ele fizer 120 buquês por dia? Pô, que animal. Ele vai ganhar um bônus a mais. Porque daí uhum. você continua com a, as premiações, só que você vai subindo a régua. Então, por exemplo, de 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100. Isso é uma meta. Só que agora, o, o 70 todo mundo está atingindo. Está muito fácil. O que, que você faz? De 80 a 90, 90 a 95, 95 a 100. Você vai subindo a régua. Daqui a pouco é de 90 a 93, a 96, 96 a 100. Você vai subindo a régua. grau vai mudando. Exatamente. Então, com isso, você vai, você vai fatiar a meta de cada pessoa e você vai ver o que, que é essa pessoa... Fazendo um bom trabalho. Ah, é ser ágil, é fazer tantos buquês e é ser conforme. Legal. Então, eu, eu acho também que é tudo tô peça, nos processos, sabe? Os processos eu não consegui ainda tirar do papel até o hoje. Control. Legal. Então, e tudo lá. que eu vou fazer Cara, é o processo. Legal. Cara, essa parte é linda. Então você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é você colocar a meta. Primeira coisa é colocar a meta. Não. Você vai falar, oh, pessoal, tá. se, você, o, se você fizer o buquê conforme, vai custar tanto, vai sair assim. Só que aí, quem vai criar os processos, os melhores processos? Os teus próprios colaboradores. Porque é, eu já dei pra eles. Isso, isso, eles é que vão criar. E eles vão criar um processo melhor. Porque ele tá olhando pra foto e tá fazendo laço. Cara, ele não tá alcançando a meta. Aí eu falo, cara, eu preciso dessa meta. Por quê? É, porque eu tenho que pagar as coisas do meu filho, eu preciso ganhar mais dinheiro. Como que eu vou fazer para criar um laço que consiga ser conforme? Aí ele vai quebrar a cabeça. E aí, de repente, ele descobre que a melhor maneira é montar primeiro o envelope, aí o laço ele faz separado, olhando com uma foto no notebook, já faz rapidinho. Ele vai criar a logística ali no processo. E daí ele vai começar a bater metas. Quando ele começar a bater meta, você vai falar o seguinte... Pô, peraí... É... Cara, você não estava batendo meta. Como que você está fazendo para bater a meta? Ah, eu estou fazendo o seguinte... Eu estou colocando o, o processo assim, assim, assado... Aqui eu coloco o, eu coloco o laço assim... Eu coloco... A... Pô, que legal, cara. Parabéns. Aquilo vira o processo. E a partir daí, todo mundo é que está naquela posição... Então, se você colocar uma meta agressiva, mesmo que você não tenha um processo estabelecido, as pessoas vão começar a se organizar dentro das suas caixinhas. Qual é o problema? É que as caixinhas se conversam. E aí o processo de um pode ser muito eficiente dentro daquela caixinha, mas quando ele conversa com a outra caixinha, aí começa a dar atrito. E você vai ver o atrito. O atrito vai ficar visível. Entendi. Aí você age na não conformidade, você age no atrito. Entendeu? Então, Entendi. É o processo? você meio que sabe qual é o processo. Está ali, né? O processo está tácito, né? que é a fazendo? Só que você vai documentar. Quando você fizer isso... Eu peguei de cada um e eu tenho que reescrever o processo. Não é isso? Isso, é isso aí. Na verdade, você bota alguém para fazer isso. Não vai ser você que vai fazer, não. Mas, de qualquer maneira, coloca a meta. Porque daí você vai forçar o teu colaborador a criar um processo para atingir a meta. E ele vai descobrir ele vai descobrir o que é mais eficiente pra ele. Porque aí, qual é o teu papel? Você vai chegar pro teu colaborador e falar o seguinte, olha, como é que eu posso te ajudar a você ganhar mais dinheiro? Entendeu? Como é que Entendi. eu posso te ajudar a ganhar mais dinheiro? Ele vai falar o seguinte, cara, eu não sei, eu não tô conseguindo. Então, peraí, vamos ver, vamos ver. Como é que você tá fazendo? Deixa eu ver como é que você tá fazendo. Ah, tu faz assim, não, mas se você fizer tal coisa, se você colocar a foto ali, será que não vai ajudar? Ah, é verdade, vamos tentar e tal. E aí vai. Entendeu? Aí vai. O Ribeiro é falou, colocar um funcionário para desenvolver não dá certo. Dá certo, Ribeiro. Dá certo sim, pode acreditar. A questão é, tem que ter um incentivo correto. Se não tiver um incentivo, o cara não fala assim, o seguinte, cara, mas por que diabos que eu vou criar um processo se eu estou recebendo a mesma coisa no final do mês? Nada, não, não vou criar o um processo. Mas se você dá um incentivo para o cara, você faz com que ele queira criar um processo. Ele queira fazer da maneira mais... mais é, objetiva possível, entendeu? Então, uma outra coisa é a questão de hierarquia. É, quando você tem uma... Ele está falando aqui, dentro de uma empresa tem que ter o um setor de criação e melhoria de processos. Gente, ele está falando de uma empresa pequena, de uma floricultura, não vai ter departamento de criação e melhoria de processos, vai ter... Não, criação é comigo mesmo. É, não vai ter isso, uma empresa pequena, de né? Bitsubishi é um outro universo, né? é tipo Marte e Terra, né? outro planeta. Então, é o processo é o funcionário que vai criar, porque ele é que está na linha de frente. Ele é que sabe o que, que ele tem que fazer para fazer funcionar, mas ele tem que ter o um incentivo correto. Se não tiver incentivo, cara, ele não vai fazer. Né? Porque ele não está ganhando mais por aquilo, ele está pensando na vida dele, pensando em outras coisas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, uma vez que você tenha a, o, o cara já tentando bater a meta, você vai identificar as não conformidades, que são os atritos entre as áreas e aquilo vai, tor vai se tornar um jogo, aquilo vai virar um game porque você vai metrificar tudo então aquele cara que está na frente da meta dele porque aí independe se o trabalho de um é mais fácil que o outro, cada um tem a sua meta e cada um tem um percentual da meta então, se tem um cara que bateu 120% em fazer laço e o outro bateu 120% em fazer upsell, apesar de serem coisas diferentes, os dois estão superando as próprias metas. Então, os dois merecem um prêmio de superação de meta. Aí eu vou falar o seguinte, mas fazer laço é muito mais fácil do que fazer upsell. Tudo bem, mas cada um tem a sua meta diferente. Ele tem que fazer 100 laços e você tem que fazer 20 upsells. Entendeu? É, cada mas tem cada um tem, tem seu talento também, né? Oi? Cada um tem seu talento também. A pessoa que faz no céu um não faz nada. Exatamente. Então, isso é a primeira coisa. Agora, o que vem depois é o seguinte: você gamificou o teu negócio, porque agora tudo tem números. Eu tenho um número para tudo. Tudo. Tudo eu tenho que transformar num indicador. Porque aí que eu uhum. sei se eu estou evoluindo ou não. Porque se não tiver o número, cara, não dá, não tem como. Então, aí você vai para o próximo estágio que é. Você gamificou. As pessoas estão lá fazendo, estão se divertindo. O cara, quando chega no final do dia, ele veio e viu que ele bateu a meta daquele dia. Pô, que legal, bati a meta. Legal. Aí, você vai para o outro <risos> estágio, que é integrar as pessoas. Porque, por enquanto, cada um tá trabalhando a sua meta. Tá ali fazendo a sua si. coisa. Agora você vai integrar. Como que você integra? Primeira coisa que integra muito é a cultura. A cultura integra. Cara, porque todo mundo começa a falar o mesmo idioma. E para isso você tem que ter uma cultura. O que, que é cultura? Cara, cultura é a coisa mais intangível possível de você, de você definir. Mas basicamente o que algumas pessoas falam e faz algum sentido é cultura é a presença do dono sem o dono estar na empresa. O que, que acontece quando você não está lá? Aquilo é a cultura da empresa quando você está lá você é a cultura da empresa mas quando você sai o que acontece então eu estou nesse processo estou fazendo a cultura da empresa também legal mas lembra que a cultura da empresa quando a empresa já tem os colaboradores vai sair muito deles não de você com mas, certeza eu estou construindo com eles isso é isso aí que já existe a cultura depois que você tiver minha cultura quer dizer cara quais são os seus valores que, onde que a gente vai chegar quem é a gente? A missão. A missão. Uhum. Qual, é, qual é o nosso nome? Como é que, pra, lá na Webelieve, eu tenho os Webelievers. Cada Webelieve, inclusive, eu somos Webelievers. Então, é, quem o nosso? Esse aí já não conseguiu chegar no nome ainda. Nós estamos ah, criando. Qual é o nome da <risos> Qual é o nome? Pomar. Como? Pomar. Pomar. Isso. Pomar. Cara, de repente... Pomar Floricultura. Então, fala que são os pomares. Pronto. <risos> eu sou um pomar. É coisa simples. E aí vai ter lá, eu sou pomar. O que, que significa ser pomar? Cara, pomar significa isso, isso, isso, isso, isso. Porque isso daí é que faz com que você, com que você crie um elemento de engajamento. Uma outra coisa que cria elemento de engajamento é piada interna. Por exemplo... Lá no We Believe, agora a gente até parou disso, eu tô até pensando em voltar, a gente tinha a piada interna do mimimiômetro. Quando entrava um colaborador novo no We Believe, novo a gente falava, cara, mas deixa eu te avisar um negócio. A gente tinha um aparelho aqui que quebrou, chamava mimimiômetro, que media o nível de mimimi. A gente não tem mais esse aparelho, então não pode ter mais mimimi. Ele não consegue medir, entendeu? E se tiver mimimi, a gente tem uma tradição nossa que se chama Abraço coletivo. Se alguém tiver de mimimi, a empresa inteira vai levantar e vai dar um grande abraço coletivo, para uma pessoa que tem mimimi tá carente. Então a gente vai lá e vai suprir a carência dela dando um abraço coletivo. E pode até Abraço coletivo não é bom. <risos> o cara que recebe um abraço coletivo tem alguma coisa errada. Essas Ainda mais de agora, dela. né, na pandemia. É, agora não dá para dar abraço coletivo, naquela né? é época dá. Mas é essas piadas internas. Isso daí, quando o cara tá com, com um outro colaborador lá, tá com outro amigo que não é de lá, um faz uma piada, o outro ri, o outro fala, não entendi, aí o cara fala, deixa para lá. É a piada interna, é o código, né é o nosso código aqui. Isso é uma coisa muito legal, isso une muito também. Outra coisa que une muito é, cara, ir para algum lugar. Junta todo mundo, por exemplo, cara, eu fiz coisas primeiramente loucas, por exemplo, a gente mudou para uma casa nova. Aí tinha que decorar a casa. Aí eu contratei uma decoradora. Cara, a decoradora começou a falar um negócio para ah, cá. Isso não é o Believe. Ela tá falando, não é. Não é a gente isso daí. Falei não, não vou querer decoradora não. Vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo para Etna. Eu vou dar mil reais na mão de cada um e você compra o que você quiser para decorar a tua área lá. Cara, e aí saiu aí, cadeira tá? colorida, saiu é, sofá cama. Sai, cara, saiu placa de trânsito, saiu tudo, saiu tudo. Tudo que tinha lá, que o cara olhou e falou, cara, eu me identifico com isso, a gente jogou lá. E a empresa era um negócio, assim, completamente estapafúgio, não tinha, tinha nada combinando com nada. E é exatamente isso, é a diversidade. Então, isso daí é uma coisa que motiva muito a galera lembra, né? Teve uma vez em 2013 que a gente bateu uma meta e a gente estava com sete colaboradores, e todo mundo foi para Cancun. Cara, vamos para Cancun. Todo mundo. Com acompanhante, inclusive. Então, para levar marido, esposa, namorado. Cara, vamos lá. Vamos para Cancun. A gente foi para Cancún, A gente foi para Cancun. Cancun, cara. A gente pegou o Riot e ficou sete dias com tudo pago para todo mundo. Foi muito legal. Eu acho que ótimo. Ninguém... Teve uma outra coisa que a gente fez também que foi muito bacana. A gente contratou um fotógrafo. Chama Marcos Steinmeier que é, o, é um fotógrafo, inclusive, da revista Adatam, ele fotografa Abílio Diniz. Cara, todo mundo que você conhece ele já fotografou, gente grande, assim, grande empresário. A gente contratou ele para fazer um book de cinco fotos de todos os Weebly todos, todos. Até hoje, as fotos da maioria dos Weebly que tiveram isso são as fotos do, desse fotógrafo. Tá foto mega bem tirada, muito legal. Isso valoriza o cara, o cara fica com uma baita autoestima. Então, esse tipo é de coisa une as pessoas, não precisa ser nada caro, pode ser uma coisa barata, pode ser Teve um dia que a gente foi no shopping para comprar e escolher o mascote da We A gente foi numa loja de brinquedos, aí a gente escolheu dois mascotes, o Hulk e o Wolverine. E aí, porque a gente tem muita, muita coisa de força. E, e, e a gente tem muita coisa de, de justiça, né? A gente, a gente é o transgressor, mas é justo, né? Então, assim, o que, que representava a gente? Então, esse tipo de coisa, isso une as pessoas. Só que depois que você cria a sua cultura, essa coisa, essas coisas que você vai... Aí você vai para contratação, recrutamento e seleção. Aí fica muito fácil contratar, porque... Você já tem a tua cultura arraigada, você já sabe exatamente quem você quer. Cara, a gente sabe exatamente quem a gente quer. Quem é o believer? É um cara justo, ele briga contra a injustiça. Não é com ele, mas é com o outro. Ele vai lá e briga, ele vai lá e, cara, fala, cara, mexeu com ele, mexeu comigo, né? É, é aquela justiça. A gente é forte, a gente aguenta pancada. A gente tá aí, a gente quer... São os valores, né? Isso, os valores da empresa. A gente quer crescer, crescer, crescer. Trabalho de excelência sempre, tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso, tem que ser perfeito, não pode ter reclamação de cliente. Então, isso são os valores da gente. Quando entra um cara, a gente começa a perguntar, ah, como é que a gente faz a entrevista de admissão? A gente coloca o cara numa mesa, ficam pelo menos de 5 a 10 wig livres metralhando o cara de perguntas. E não é assim, tem um RH tem um RH, passa pelo fio do RH primeiro. Uhum. Mas depois disso, é a equipe que vai trabalhar com aquele cara. Então o cara o cara é audiovisual. cara Então pega a equipe de audiovisual e vai entrevistar o cara, porque aquele cara vai trabalhar com essa equipe. A equipe tem que gostar dele. De e daí metralha o cara de perguntas. E, e, e isso dá um sentimento muito forte de pô, eu tô fazendo essa empresa acontecer. Não é que a ordem tá vindo de cima pra baixo. Eu tô aqui, eu tô fazendo isso acontecer. Ô, então, Conrado, pode falar. Ah, assim, hoje, um dos meus maiores desafios é o seguinte: é, os, os meus colaboradores têm serviços e atendimento. Tá. E graças a Deus, a gente tem um horário de pico que assim, a loja enche muito e a gente não consegue dar a atenção necessária que o cliente merece. Aí, na hora que eu vou cobrar um serviço, ou que eu, eu por exemplo, não sou vendedora, mas às vezes chega alguém e pede para ser tendido por mim, que eu vou, ah, isso aqui tá faltando preço. Por que, que você não pôs preço? Por que, que você não fez aquilo? Por que, que você não fez isso? Eles é. falam assim, Linha, não dá tempo. Como que eu faço? Não dá tempo. Aí, tipo assim, hoje é uma das mai... minhas maiores dificuldades, é essa, sabe? Aí até eu tive uma... uma... Uma pessoa aqui que ajuda a gente muito que falou assim: olha, você tem que eleger quatro vendedores ou cinco da sua equipe toda e deixar por conta de vender e não fazer mais nada. Isso, vendedor vende, isso é importante. Vendedor vende, ponto, acabou. É o meu vendedor passando, sabe? isso, vendedor vende. Aí, outras pessoas que são do operação, aí essas pessoas é que vão colocar o preço. Vendedor vende. Ponto. Não faz mais nada você vender. Porque isso é o coração da empresa. Se o coração da empresa, ao invés de bombear sangue, ele vai também cuidar da, de filtrar o ar. Ele vai cuidar de pensar um pouquinho. Ele vai cuidar de... Não dá. Não aguenta. Vendedor vende. Seus vendedores têm que vender. Ponto. Acabou. Entendeu? Eu tenho é que separar ponto. então, né? Tem. E outra coisa, você tem que ter vendedor para balcão e vendedor online são vendedores diferentes. Porque imagina o seguinte, o vendedor do balcão tá lá atendendo o cliente e atende o outro e entrega rosa e faz o WhatsApp. Tá, que... Aí tem o um WhatsApp <risos> pipocando. Bom ninguém tá vendo? Cara, tem... Não, eu já tenho um que faz, faz isso. Legal, bacana. Então, e você eu vendo viu, com grupos também, sabe? Não entendi, que foi? O que foi? Nós criamos os grupos. Então, por exemplo, eu tenho grupos de suculenta, que são amantes de suculenta, que é a planta do momento, né? Ah. Eu tenho os amantes de orquídeas, ah, de peixes. Legal. Muito bom. Grupo que é Facebook e de... WhatsApp? WhatsApp. E, e de assim que lá É, tipo assim, a gente faz dá uma, dá uma orientação, a nossa loja é muito em cima de conteúdo. Eu não só preocupo em, em vender a planta, como em dar o conteúdo para a planta ficar bonita Sim, na sua casa. Muito bom, muito bom. Então, por exemplo, para mudas, eu lancei esses dias um e-book que a gente fez tudo, uma instrução de plantio, como que você faz um pomar, né? Que tem muito sítio, muita chácara, com quanto tempo que uma muda produz, que quase ninguém sabe o, é, o tempo e como que planta uma Isso muda aí direito. Você põe no grupo. Eu pus no grupo tá ah, e também dou dicas semanais. Uma coisa importante, uma coisa importante. Dentro do grupo você tem clientes ocultos, ou seja, os teus vendedores, pessoas que estão lá para descobrir tem. o que está acontecendo no grupo. Tem inclusive a gente mesmo, né? E tem outras pessoas também tá bom que é importante porque em grupos Sim. que tem clientes entra concorrente para vender é. com os clientes então, o meu aconteceu a... isso legal é isso aí acontece o, o meu só não atrasada. aconteceu o não meu só aconteceu. não aconteceu como ele como ele fez a propaganda dentro do meu grupo e depois saiu ah tá é isso aí é isso que acontece então o que você tem que fazer é. você coloca cliente oculto e aí depois que você sente que não está acontecendo mais nada, aí você meio que fecha o grupo. Quer dizer, legal, esse grupo está fechado, é um grupo limpo. Né? Esse aqui é um grupo limpo. E aí depois disso você vai limpando os grupos e vai deixando os grupos limpos. Tá? Isso é importante. Como é que você enche esses grupos? Isso é uma boa estratégia, tá? porque você pode usar um meteórico. Tá? Que é você fazer uma campanha de vendas com escassez e desconto dentro do grupo por eu um, faço. Dois, três dias. Isso vende muito. Isso é uma tática que a gente, cara, que a gente usa. Vende muito. Vende muito. Uma outra coisa importante... Eu faço e já, já aconteceu isso. Legal. A de, lá, de lá, vender lá. que eu faço isso. Legal. Outra coisa. Você faz live commerce? Não. Ainda tá meio assim parado. Eu não tenho site. A gente não, colocou no shop. Você precisa ter Instagram. Você não precisa ter site. Quanto não, eu tenho. Você tem? Poma, arroba pomar floricultura. Peraí, aí, deixa eu achar aqui. Pomar floricultura. Tá aqui. Tá, legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o Instagram dela. Então aqui, ó. Então, esse aqui é o Instagram. Então, então vamos lá. Você tem... É, ah, fale conosco. Ó, Eu aqui colocaria o WhatsApp, tá? Não colocaria esse link list, não. Tá? Coloca o WhatsApp. Compre agora pelo WhatsApp. Bota setinha para baixo, a.me barra o número de telefone. Tá? Coloca o WhatsApp direto. Porque as pessoas clicarem aqui, beleza, cliquei. Aí vai demorar para carregar, aí aparece. Atendimento pelo WhatsApp, pedido nos online, Eu quero escolher um buquê, cesta com flor. Cara, a, última, a única coisa que importa é isso aqui, que é o atendimento pelo WhatsApp, porque o restante a pessoa vai pedir pelo WhatsApp. Entendi. Entendeu? É a única coisa que importa. Entendi. Então, é ótimo porque a pessoa que mexe no meu Instagram está assistindo aqui com a gente. Ótimo. Pessoa que mexe no Instagram da é Fumar. O Instagram <risos> é a loja 2. Pensa nisso. Uma outra coisa: essa aqui é mais ou menos é menor do que a tela de um celular, certo? Certo. E então o que está aqui é menor não, né? É do tamanho da tela do celular, que é o que você está enxergando aqui. Me fala o seguinte: está enxergando aqui mais ou menos o tamanho da tela do celular. O que está escrito aqui? Isso aí, eu sei, que eu tô vendo, né? Eu sei o que é dia do cliente. Ah, lê, lê pra mim, o que, que tá escrito aqui embaixo, nessas aqui, letrinhas aqui? Lê pra ah, mim. Ah, não, aí. não lê. Lógico que você não lê, porque não dá pra ver, entendeu? Entendi. ponte tem que ser grande, tem que dar pra ler, não dá pra ler nada aqui. Imagina a pessoa passando no celular, ela tá vendo a foto, em cima da foto tem um borrão branco, que é o texto, ela não consegue ler, isso quando ela tá no teu, ela tá no teu feed, né? Tem que ler, é, tem que entendi. dar pra ler. Tá. A outra coisa é o seguinte, vamos ver, por exemplo, essa daqui, deixa eu abrir aqui um post. Ah, projeto, ok. Projeto Flor e Música. Projeto Flor e Música, tá. Então, é. deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. Você está com baixo engajamento. Vem pouco comentário. 0, 2, 0, 2. É, o que aumenta o engajamento essas pessoas que te seguem aqui. São da onde? São da tua cidade ou são seguidores aleatórios? Não, a maioria é da minha cidade. Tá bom, então você vai fazer o seguinte. As fotos... Você foi... Qual a imersão que você foi? Na 51. Ah, agora, né? Você vai agora com é. 50? Não, agora não. Ah, você pegou a versão antiga, então. Eu pegou, fui a presencial. É, você não pegou a versão do Black Book, né? Não. Não? Você vai agora, no 53? Não, o meu marido vai. Ele vai? Ótimo. Vai. Ah, então, você já receberam o Black Book aí? Não, eu não sei. Eu coloquei o endereço do, da empresa dele. Eu não perguntei ainda. Tá bom, tá bom. Importante, tá? Importante. Tá. Então, é, o que você vai colocar aqui é vocês... É, os bastidores da floricultura, vocês fazendo arranjo, é, a, não é, não é um, não é o Instagram não é uma um site, isso aqui é um, um site, opa, isso aqui é um site institucional, O Instagram não é site. Bom dia pessoal. Legal, isso aqui. Você falando, ótimo, é Isso aí. É. Isso eu faço todos os dias. E eu mostro os bastidores, mas só nos stories. Sem o estacionamento, que é que eu tenho dificuldade de estacionamento, é então eu estou mostrando. Tá bom. Agora, pessoal. Agora. Legal. Ótimo, ótimo. É isso aqui. Stories é isso é. mesmo. No feed, é, eu vou pedir para você seguir um perfil, que é um perfil que trabalha muito bem. Isso que é um perfil de, um, de alunos nossos, que é o pássaro livre. Tá. Pássaro Passa, Livre. Pássaro Passa Livre de Loja, isso daqui. Porque é, eles estão. ó, Eles têm um pouquinho mais de seguidores do que você. Eles têm 9 mil, você tem 8 mil e pouco. Olha Passa. o nível de engajamento: 26 comentários, 69 comentários, 26 comentários. Tem deles com a caixa aqui do Blackbook: 10 comentários, 16 comentários, 10, 65 comentários. Isso aqui é o CWB: 65 comentários. Nível de engajamento muito maior. 12, 75 comentários, 6, 31, 49, e eles têm só mil seguidores a mais. A mais. Entendeu? Ou seja, ah, o não, engajamento é muito grande. 100 comentários, 21 comentários, e orgânico, 111 comentários. Agora, o que que é, eles fazem? Isso daqui, essa, essa, essa mulher aqui não é uma modelo. É a Angélica, que é a dona da loja. Ela uhum. é a modelo da loja, tá? Então, Entendi. aqui, essa foto aqui é o marido dela. Na verdade, o cunhado dela. Aqui é o, cunh... aqui é o marido. Aqui é a família, a própria família. Então, quando você mostra... Aí tem as filhas, tem é, a irmã também que aparece aqui. Isso aqui é tudo a família. Quando você coloca a família, quando você mostra o teu negócio, é, e você mostra a família, o negócio é um negócio da família, o engajamento explode. O engajamento explode. Tá? Então, é, é, é. O, que você, o que você tem que fazer é aumentar o nível de engajamento do Instagram, colocando mais humanidade nele. O teu Instagram é um site institucional. Instagram é uma rede social, as pessoas querem ver pessoas ali. Então, você entendi. pode colocar conteúdo, você pode tirar fora de produto, mas você tem que aparecer muito lá. Se for tirar fora de produto, aparece você com o produto na mão, mostrando o produto. Entendeu? Ah, entendi. Sempre isso, entendi. sempre. O tempo todo isso. E, e, e foto, foto, minha foto? Não precisa ser foto de fotógrafo, não. Tem gente falando que não chegou o Black Book ainda. Calma, calma aqui. A minha cunhada falou aqui tá comigo que chegou o Black Book hoje. Ah, chegou hoje o Black Book, é? Não, calma, é. Ele não chegou ainda, fica calmo. Tem Black Book ainda pra chegar pra caramba aí. O <risos> Brasil é grande, a gente contratou, eu acho que seis ou oito transportadores, o Correio tá de greve, né? Então, tem seis transportadoras correndo o Brasil inteiro entregando. Calma que, tipo o treinado do Papai Noel, vai entregando, vai entregar, até meia-noite. Vai chegar. É, então. Vai chegar. Então, fica tranquilo. Então, coloca no teu Instagram mais humanidade, coloca mais vocês... Coloca a equipe, é, faz uma entrevista com a equipe e na, e no feed, não coloca só foto. Coloca assim, vídeo mesmo. Grava um vídeo e fala: "Por que que essa suculenta aqui tem que ficar no sol? Ou não tem que ficar no sol, sei lá. Ah, por causa disso, disso, disso, legal". Faz isso tudo no Instagram. Isso vai aumentar o engajamento. Eu ficava muito receiosa de fazer isso. É isso que funciona, tá? É isso que funciona, porque Bom, faz. você quando você faz isso, você de fato se conecta com o social, né é uma rede social, social é gente, são pessoas e live commerce. Pra você tem uma ideia, tem muita cliente nossa, tanto de consultoria quanto dos treinamentos, muita cliente nossa, que está fazendo de 10 a 20% do faturamento do mês em uma live. Em uma live. Uma live de uma hora, duas horas, três horas. Já teve é, é, cliente nossa de consultoria que fez sete horas de live. Foi emendando, uma atrás da outra. E fez, tipo, sei lá, 30% do faturamento do mês. Entendeu? Então, live commerce é um negócio, assim, surreal para vender. Surreal. É, o que pessoal fazia... aqui que, que faz o meu Instagram, Alexandre, a o Djavan, que tá aí presente, eles ficam no meu pé para fazer live, sabe? Porque eles falam claro. que eu tô com o queijo na mão. Mas são quase morro, eu não faço. Basicamente é o seguinte, você tem algum sonho de consumo? Você quer comprar alguma coisa que você ainda não consegue comprar? Ah, tem. Todo mundo tem, né? É, você tem mesmo? Tem certeza? E se você, se você, se você fizer live, você vai conseguir comprar essa coisa aí? Sério? É, aí eu tenho que fazer, né? <risos> é, você tem que <deve> fazer, cara. <risos> cara. assim, dá dinheiro, ponto. Dá dinheiro, acabou. Entendeu? Dá <risos> dinheiro. Então, ó, Conrado, o público da Leninha adora e admira ela e todo o grupo Pomar. É, Alexandre Duarte, tá aí. Muito legal, cara. Excelente. tem que usar isso. Você tem que usar isso. Deus tem que usar. Você é a figura, né? Você é a... A pessoa que as pessoas estão conectadas é você que tem que ir para live. Infelizmente é isso que tem que fazer. Por quê? Porque funciona. Porque dá dinheiro. Simples assim. Porque dá dinheiro. Uma outra técnica que eu indico muito para cliente de consultoria também é o que a gente chama de produto de entrada. Qual é o produto que você tem aí? Mas aí é talvez talvez você não possa usar isso agora, porque vai explodir muitas suas vendas. Aí vai aí cara aí vai sair do controle. E, e você vai ter que botar mais gente no WhatsApp. Pega um produto barato que tenha uma margem boa. Que seja barato. Seja barato e tenha uma margem boa. Então pega uma suculenta. Quanto é uma suculenta, por exemplo? Ah, a partir de 4 reais eu tenho suculenta. 4 reais. Legal. Imagina que você vende uma suculenta por 1 real. Não. Arrebenta, né? Exatamente. Menor mas que o aí, custo. Mas aí você vai fazer o seguinte. A pessoa não vai simplesmente na loja e pega a suculenta. Não. Se ela for na loja pegar suculenta, vai ter uma opção. Já que você veio aqui, então, por que, que você não leva também a orquídea? Por que, que você não leva também esse vaso? Isso aumenta muito o ticket médio. Porque a pessoa chega na loja, ou no WhatsApp, isso funciona também. Ela chega no WhatsApp ou na loja com aquela coisa de, cara, que legal, vou comprar um negócio muito barato. Para ela, meio que está sobrando dinheiro. Porque aí iria comprar mais caro e está fazendo um baita negócio. E tem que botar quantidade limitada, sempre. Só que aí, quando você faz o PC, ah, tá. a chance dela. Geralmente o PCL aumenta em 30% o ticket médio. Tá? Quando você vende alguma coisa a mais, você aumenta em 30%. Geralmente, tá? Com essa técnica, você dobra. É, a gente fez essa técnica de um produto de cento... que a gente vendeu por 139 e o ticket médio final foi 289. E agora, a estratégia era 270 foi 289. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou o ticket médio. Isso um dia, que... Conrado, Eu faço isso um dia. Não, você faz isso enquanto estiver funcionando. Imagina que você anuncie uma suculenta por um real no, no Instagram anúncio mesmo dos teus seguidores, dos teus seguidores. Uhum. Não vai falar ninguém mais não. Aí a pessoa fala, pô. Eu quero. Gente, tem upsell e tem crossell. Eu vou chamar tudo de upsell, tá? Assim, não vou me tá. não vou ser acadêmico aqui, porque vai mais confundir do que ajudar. Então, assim, upsell é vender alguma coisa a mais. Pronto. Agora, se é a mesma uhum. coisa, se é upgrade, se não é, é tudo upsell. Então, para não, não complicar. Então, você vai fazer o seguinte: você vai oferecer suculenta por um real, anuncia para os seus seguidores, quantidade ilimitada, isso é importante, Mas a hora você termina a campanha quando você quiser. E, tá e você compra como? Pelo WhatsApp ou na loja. O WhatsApp é mais fácil. A pessoa vai clicar em um WhatsApp, vai para WhatsApp da vendedora, ou então vai para formulário, que é o melhor, porque você gera o um lead, e daí você é, limita uma quantidade por pessoa, uma unidade por pessoa, isso aí. E, e daí, a menina que vai falar, que vai fazer a venda, vai falar assim, o tipo, seguinte: pô, legal, onde você tá e ah, Você tá aí, tá legal. Então a gente vai entregar. É, já que você. Aí tem que pagar o frete, né? Lógico, né? tem que pagar o frete da entrega. Já que você vai pagar o frete mesmo, você não quer levar também o vaso? Você não quer levar também tal coisa? Você não quer levar tal coisa? E, de repente, você pegou uma suculenta de 4 reais, vendeu por 1 real e teve um ticket médio de 50 reais. Porque a pessoa foi levando outras coisas. Porque o sentimento dela é, eu estou economizando. Eu já estou economizando. Eu, eu posso gastar um pouquinho mais, porque eu já estou comprando suculenta muito barata. E aí, você começa a botar o upsell. Isso Entendi. explode venda. Mas explode assim. Explode de um jeito assim, sem cabimento. Para isso, você tem que preparar a estrutura de WhatsApp. E eu posso fazer isso também, uma estratégia assim, no grupo, né? Porque meu meu grupo já bomba, assim. Pode. Aí, no grupo, tem uma outra estratégia, que é a seguinte. Você vai chegar no teu grupo e o seguinte. Todo dia, todo dia, eu vou colocar as sei lá, 8 horas da manhã, um produto que vai custar metade do preço. Só que eu só terei 3 unidades para vender esse produto pela metade do preço. Então, os três primeiros que pagarem, que depositarem qualquer coisa, vão levar. E aí acabou. Então, vai ser todo dia 8 da manhã. E, e aí, na noite anterior, você fala, o produto de amanhã vai ser tal. A pessoa já se prepara. O preço é tanto e vai ser por tanto. Você já fala o preço. E aí no dia seguinte, às 8 da manhã, você solta o link para o pagamento. Os investimentos que comprarem, acabou. Só que, o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente falando assim, putz, eu quero esse produto. Porque você despertou o desejo. E aí você vai falar assim, olha, para quem está nesse produto, não vai voltar mais. Eu faço uma vez a cada seis meses por produto. e não volta mais. Porém, se você quiser comprar hoje esse produto, eu vou te dar um desconto. Um desconto de 15%. Não vai ser de 50% mas ainda assim você vai ter um desconto. Então, se você pegar uhum. tudo, se você tem margem, você consegue fazer isso todo dia, todo santo dia, em todos os grupos. E quanto mais grupos tem você isso. tem, mais produto você vende. Quanto mais pessoas no grupo e quanto mais grupos você tem. Aí a estratégia de grupo é uma outra estratégia. Essa estratégia eu ensino aqui no Black Book. Isso aqui é violentou, violentou. Então, Helena, é... fez sentido para você essas coisas que eu falei? Muito sentido. Legal. Ótimo. Agora é aplicar o restante, né, Isso as aí. ideias que você me deu hoje. Isso. E cuida da da da cultura do teu negócio. Cuida da cultura, cuida da da, da preparação para que a tua equipe cresça. Isso é importante. Tá, cuida da preparação, porque vai crescer. E, e daí é, você já que tem que de mão, chegar para tua equipe e falar o seguinte: "Pessoal, é o seguinte, a gente vai crescer. E, a partir de agora, a gente vai possibilitar que vocês participem do crescimento. Como? Bateu meta, independente do, da área, a gente vai dar um bônus. E uma dada hora, é legal você fazer isso, não sei lá, uns seis meses depois de você implementar o sistema de metas, você ter o bônus global também. Então, você vai pegar, por exemplo, uma parte do lucro e vai distribuir para todo mundo. Então, imagina que você Caramba, pegue, que é deu aqui, sei lá, 500 mil de lucro. Legal, vou pegar 25% e 20% de 100 mil e distribuir para todo mundo. O cara vai ter um 14º, 15 sexto e 7 salário. Entendeu? Uhum. Isso vai... Da primeira vez que você fizer isso, no ano seguinte, nossa, cara, você vai ter os caras assim, virando noite, querendo fazer o negócio dar certo. E é isso, né? É isso daí. Porque o cara vai ver, pô, eu fui premiado, eu trabalhei pra caramba, a gente ralou muito esse ano e a gente foi premiado, é isso daí. Sim. Ok? Ok. Legal. É isso aí, Helena. Me conta Muito obrigada, viu, Conrado? Legal. Você está no Legacy, então coloca lá no, no grupo, Tô. manda no WhatsApp para mim direto, tá? Quais os resultados que você está tendo? Tá, Joia. Eu e meu marido estamos no Legacy. Ótimo. Nós dois. Ótimo. ótimo. Manda, o, manda o resultado. Aliás, a gente, tá, a gente tá, vai fazer algumas coisas diferentes do Legacy aí, a gente está planejando lá. Vai ser, cara, vai ser ah, que coisa. ótimo. E o agora, Legacy nós... é excelente. É, o próximo é Maestria Financeira, tá? Então, vai ser Finanças, Finanças, Finanças. Gestão Financeira, ali na veia. Vai ser o um mês inteiro falando sobre isso. Entendi, é ótimo. Aqui? Vou participar Sim. novamente. Isso, isso. Agora a gente, vai, a gente vai deixar, mesmo que você tenha participado, a gente vai deixar os Lex participarem, porque está online, tá, nessa confusão toda, muita, muita empresa precisa disso. A gente está deixando participar. É isso daí. Maestria vai ser em novembro, tá? Vai ser em novembro. Tá, tá tem um Legas aqui que eu estou vendo aqui. Para quem está perguntando o que é Legas, Legas é um grupo de empresários tá que a gente tem e em que existem treinamentos de gestão, finanças, não são só treinamentos de vendas. tá São treinamentos de gestão financeira, de cultura, de liderança, de mentalidade. Então, tem outros treinamentos além da venda. É isso aí. Então, legal, Helena. Obrigado pela presença. Me manda o WhatsApp. Muito obrigada, está é Me manda o resultado, quero saber. Tá, já, pode deixar. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então é isso, meus amigos. Então é o seguinte. Geração de caixa, geração de lucro. O que é lucro? É você aumentar a receita sem aumentar o custo. Porque é o seguinte, aumentar a receita aumentando o custo é fácil. É muito fácil, aumentar a receita, aumentar a coisa é muito fácil. Você pega um caminhão de dinheiro, entendeu? Pega um carrinho de mão de dinheiro, vai lá na Rede Globo e fala o seguinte, ó, Rede Globo, anuncia a minha marca no horário nobre, no intervalo do Jornal Nacional. É lógico que você vai vender mais, eu não tenho dúvida nenhuma. Um monte de gente vai ficar conhecendo você, as pessoas vão comprar de você. O problema não é esse. O problema é que talvez você não tenha nenhum lucro e se bobear tem prejuízo, porque você talvez não faça essa conta fechar. Fazer dinheiro gastando mais dinheiro é muito fácil. É muito fácil. O difícil é você fazer dinheiro sem gastar mais dinheiro. Pegando exatamente o que você tem hoje de investimento na sua empresa, exatamente o que você tem hoje. E aí você faz o quê? Você faz mais dinheiro sem gastar mais dinheiro. Mantendo o mantendo o, o custo sem aumentar o custo. É muito engraçado quando eu vejo alguns treinadores de venda e falam o seguinte, não, é muito simples, você quer fazer, cara, faz o assim, você vai colocar 50 mil reais em anúncio no Instagram, não, mas aí até, até, até, o, até o, o, sei lá, até o tamanduá ali da esquina ali, ele consegue fazer isso, aí é fácil, né, cara, aí é muito fácil fazer dinheiro. O ponto não é esse, o ponto é como que você faz dinheiro sem aumentar o custo. Esse é o desafio. E é esse desafio que eu ensino. Como fazer mais dinheiro sem aumentar o custo. Porque aí você faz lucro. Não é receita, cara. Cara, tem o seguinte. Receita é ego. Receita é ego. Nossa, minha empresa fatura 200 mil reais por mês. Beleza. Agora, quanto que sobra? Essa é a pergunta chave. Quanto que sobra no caixa ao longo dos meses e no final do semestre ou do ano quanto que sobra no teu bolso em forma de dividendos a maioria dos empresários não tira dividendo, tira para labore para labore não é pela é salário para é salário se você não consegue tirar dividendos do seu negócio aquilo que sobra no final do ano de lucro no caixa se você não consegue, você tem um problema sério na sua empresa porque você está correndo todos os riscos e você está tendo um alto emprego. Se você não tira dividendos, dividendo quer dizer, o lucro no final do ano ou no final do semestre, você tem um alto emprego. Não é todo mês, porque é todo mês você sai da empresa, no final do ano ou semestre. Você, tá, você tem um emprego, você recebe salário, só que é um emprego ruim, Tá? porque você não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem dissídio, você não tem nada, você não tem direito de você não tem nada. Você tem o pior emprego do mundo, um alto emprego. É o pior emprego do mundo, é um emprego legal, você gosta do que você faz, legal. Satisfação é, é boa, é grande, mas você tem o pior emprego do mundo. Por quê? Porque você não tira dividendos, você tira seu salário, sua colabora. A maior parte dos empresários não sabe o que é dividendo, nunca tirou. É que nem do Índio da Floresta. Todo mundo fala que existe, mas vê um que é bom, pouca gente viu. Entendeu? Então, é, cara, você merece tirar dinheiro. Você não pode sangrar a empresa. Você não pode escalpelar a empresa. né? não pode fazer isso. Você tem que fazer a empresa rodar, tem que reinvestir, mas você merece ter dinheiro. Você merece. Você trabalha que nem um louco. Eu tô falando isso sem precisar conhecer você. Simplesmente porque todo empresário trabalha que nem um louco. Se a empresa tá de pé, você tá trabalhando que nem um louco. Então, cara, ó, eu comecei a tirar dinheiro no mês passado. Tô feliz da vida. Lógico, cara. Você trabalhou pra caramba. Você merece. Você merece. Agora, a maior parte dos empresários não sabe que é dividendo. o que é de dentro O que eu ensino? A ter lucro. A você aumentar a receita sem aumentar o custo. E aí você não vai falar a minha receita é de 200 mil. Você vai falar o seguinte, cara, esse mês eu tirei no meu bolso 50 mil. No meu bolso, tá no meu bolso, tá ali, ó, limpo no meu bolso. Até porque dividendo ainda não é taxado nesse país. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você não tem imposto sobre dividendo, porque a empresa já pagou o imposto, né? Não tem imposto sobre dividendo dividendo o dono isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso, então você vai ter dinheiro no bolso, no bolso, é isso que eu ensino, fazer dinheiro, gastando dinheiro é fácil, o desafio é fazer mais dinheiro sem aumentar o custo, só alocando o dinheiro de maneira mais inteligente aqui dentro, sem aumentar, se aumentar o custo aí não vai, mas é alocando de melhor, tirando uma coisa que não dá certo, colocando em outra. É isso aqui. É você realocar os seus investimentos, mas mantendo o custo fixo sempre aqui. Você vai aumentar o custo fixo? Lógico, mas aí você já cresceu, né? Você tem que crescer sem aumentar o custo fixo. Aí depois você vai aumentando um pouquinho e vai crescendo mais ainda. Aqui, ó apaixonado pelo Black Book. Brutal. Brutal, cara. Brutal. Black Book é isso aqui, ó. É o livro que todo aluno da imersão recebe em casa. Aqui tem todas as estratégias. Todas. Toda. Tudo aqui. Tudo. Absolutamente tudo. Como é que você faz com o um News Stories, como que você cria oferta, como é que você faz uma copy, como é que você faz anúncio, como que você aproveita, como é que você faz programa de indicação, como é que você aproveita ver os seus próprios clientes para você vender mais para eles como é que você aumenta a ticket médio tá tudo aqui tudo absolutamente tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo, tudo que você precisa